Sejam muito bem-vindos à emissão das 11 de hoje, dia 16 de 8 de 2020 E de hoje vamos começar uh, pela notícia de última hora que nos acabou de chegar agora aqui nos preparos da emissão das 11 Mais de mil operacionais combatem fogo na Serra da Estrela O incêndio na Serra da Estrela está a ser combatido por mais de mil operacionais apoiados por três centenas de viaturas segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Portação Civil. O incêndio cujo primeiro alerta foi dado na madrugada do passado dia 6 de agosto, mas reativou nesta segunda-feira, atinge os municípios de Manteigas, Covilhã e Da Guarda, e era o único fogo grande ativo em Portugal continental, às 4h30, segundo a mesma fonte. O último ponto de situação realizado pelo Comandante Nacional de Portação Civil, na noite da passada segunda-feira, indicava que as chamas estão a a com uma intensidade elevada, registrando um comportamento violento. A reativação que se verificou uh, segunda-feira no incêndio da Serra da Estrela teve origem em três ignições em simultâneo, no Val da Moreira, em Manteigas, no Distrito da Guarda, com a expansão para os conselhos da Covilhã, no Distrito de Castelo Branco, e na Guarda, adiantou André Fernandes, o, o o Comandante Nacional de Proteção Civil É uma notícia que vamos inevitavelmente voltar, mas neste momento é uma avançada como uma notícia de última hora. Para começar, mesmo em emissão das 11, vamos aos jornais, como já é habitual. Como já é habitual, vamos aqui aos jornais e neste momento preciso de, de aqui mudar, como é evidente. E já aqui estamos, junto dos nossos jornais Vamos começar pelo público que já se encontra aqui ao meu lado Compensar famílias mais pobres pela inflação energética custa 900 milhões Governo apresenta em setembro o um pacote de medidas anti-inflação Costa e Medina já preparam o um Orçamento de Estado de 2023 Pode-se ler já nas, nas grandes letras A manchete fotográfica vai para as eleições no Brasil, a campanha arranca hoje sob signo de insegurança. Para ler aqui no público, mais abaixo, o governo entrega a investigação dos grandes incêndios de 2022 à comissão criada há um ano. Aqui em cima, para o atletismo Aureol Dogm, é a vice campeão na Europa de peso. Mais ao lado, música, o festival que contraria o, o fatalismo da geografia está de volta à parede de e em baixo especial Brasil, 200 anos, o fascínio de ouro preto é feito de histórias de fé, de morte e de ouro Mais ao lado, que em Portugal, câmaras correm contra o tempo para salvar água até ao outono Mais abaixo ainda, a biodiversidade que nomes portugueses têm as aves de todo o mundo Para terminar, o IGAI investiga as polícias filmados em agressão no bairro alto Esta que foi uma imagem que chocou, uma imagem, um vídeo aliás, que chocou ontem um, todo o um país. Vamos ao inevitável, portanto ao antigo jornal UI. A força de Pedro Passos Coelho, Marcos Mendes defendeu que o antigo primeiro-ministro quer voltar ao cargo ou a concorrer a presidente da república. Cristóvão Norte responde Pedro Passos Coelho é uma personalidade que não alimenta ambiguidades e que nem se compara às com especulações que outras façam a seu respeito. Se deseja voltar, fará-lo com naturalidade. mas abaixo, Chega vai criar um sindicato para combater a esquerda na rua e ainda para terminar, o Hospital de Faro, funeral do doente que se suicidou, ainda não se realizou. Também para ler aqui no Inevitável de hoje, dia 16. No Diário de Notícias... Já são mais de 700 as geladarias artesanais em Portugal O mercado mundial dos gelados valerá perto dos 70 mil milhões de euros no final deste ano E vai continuar a crescer para ler a tendência internacional das sobremesas geladas com qualidade premium Nos sabores à medida do tipo de alimentação de cada cliente e sem aditivos vem para ficar na, hum, na manchete fotográfica, Maldi ataca o colonialismo aos 75 anos de independência da Índia, para ler no Jornal no Diário de Notícias. Agora sim, no Jornal de Notícias, desempregados sem subsídios estão a perder tarifa social de energia, provedora da Justiça, da Justiça, alerta Governo para a exclusão de pessoas desfavorecidas e pede ratificação Executivo diz que acesso está garantido quanto a rendimento familiar anual é igual ou inferior a 5.808 euros Acidentes, 4 mortos nas estradas de Setúbal, volta a Portugal em bicicleta Maurício Moreira, conquista a amarela, no, no último suspiro. Vence contra-relógio final entre Portigueia. Glass Drive Q8 Anticolor agarra os três lugares do pódio. Para ler neste jornal de notícias de hoje, vamos ao Correio da Manhã. Tragédia nas estradas. Ceifa mais quatro vidas. Sinistralidade dispara em agosto. Acidente em Pegões mata três pessoas, mulher de 28 anos, morre em colisão violenta em via de, entre Gândula e no Carvalhal. Pedidas pistas para apanhar condutor em fuga de Oeiras. Sondagem para a presidência do Futebol Clube do Porto, Vilas Boas, Arrasa, Pinto da Costa, incêndios. Para terminar Inferno dos Fogos à Serra da Estrela E mesmo para terminar, peço <risos> desculpa, acesso à Liga dos Campeões Benfica quer garantir jackpot de 60 milhões de euros Vamos hoje à visão 1972, o ano que semeou revoluções como algumas das maiores transformações Que tiveram origem no ano que meio século depois merecem ser recuperados pela história. Os impactos em Portugal e no mundo. E muitas semelhanças surpreendentes com a atualidade. O problema do homem é que quer mudar o mundo. Sem se querer mudar a si mesmo. Diz Mayur Rinpoche. Também para ler nesta visão de hoje. Para continuar... <risos> Vamos a sábado, alimentos que curam o tomate reduz o risco de infarto, o diospiro previne a diabetes, a sardinha fortalece o cérebro e os orégãos são bons contra o cancro, saibam comer para ajudar a combater as doenças que mais afetam os portugueses. Contrato, Fernando Medina pagou 30 mil euros a Sérgio Figueiredo na Câmara Municipal de Lisboa. Castings, Rita Pereira conta, como lhe chamaram, gorda. Para ler hoje aqui na, no, no, no sábado. Vamos ao, Expresso, ao semanário Expresso. A inflação já obriga mais metade dos portugueses a cortar compras de 57%. Das famílias reduzem gastos nas compras dos supermercados. Limitadas ao essencial a venda de bens alimentares em queda desde fevereiro. Apoios são claramente insuficientes. A seca pode levar ao fecho de piscinas municipais. Os conflitos de interesses de consultor de Medina sem fazer sem fiscalização, os seminaristas também foram alvo de abusos de anúncios em Portugal, Em solo o Dom Manuel Clemente, comissão independente, diz não a Marcelo, explicador sobre a polémica. Tudo isto para ler aqui no Semanário Expresso de hoje. Para terminar o Nacional, vamos ao Nascer do Sol, antigo, uh, antigo Semanário Sol, Medina não informou Costa da nomeação de Figueiredo Depois de Pedro Nunes Santos é a vez do Ministro das Finanças a nomeação de Sérgio Figueiredo Apanhou o gabinete do Primeiro-Ministro de surpresa E o próprio Primeiro-Ministro no PS Está tudo incrédulo com tantos erros em tão pouco tempo num governo de maioria absoluta a entrevista a Yulia Tramonchenko, ex-Primeiro-Ministro da Ucrânia ex ministro da Ucrânia Putin quer criar um novo tipo de império para o século XXI. Fernando Ruas, o PSD, tem sido sempre chamado para apanhar para apanhar os cacos, também para ler aqui neste uh, Nascer do Sol. Para terminar, Mário Ferreira sempre lançou objetivos difíceis e sempre luta por eles para ler também aqui no Nascer do Sol. Vamos ao local. Peço que esperem um bocadinho, só mesmo. Já está, vamos ao regional, vamos aqui ao diário de Aveiro. O senhor por lá tem 12 mil euros na Homens homem de 68 anos foi abordado em casa, em Ventosa do bairro, por um indivíduo que se fez passar por um agente da PJ, mostrou várias notas que, que, que iam desaparecer e por isso teria de as recolher. Aqui na manchete fotográfica vai para Maurício Moreira, Moreira conquista a 83 ª volta a Portugal em bicicleta. A equipa Agência da Glass Drive Q8 Anticolor colocou os três ciclistas no pódio. Deste lado, Reitor diz que a Universidade de Aveiro tem soluções contra a crise climática, para ler aqui deste, neste, neste lado aqui. Mais abaixo veículo clássicos certificados em Aveiro. Do outro lado temos aqui a invasão da Ucrânia. A Ucrânia diz ter atingido base do grupo russo Wagner. E mais abaixo aqui uma entrevista ao Tarka está a colocar a ordem em, em a casa em ordem na câmara municipal de Castelo de Paiva uma entrevista para ler aqui no Diário de Aveiro. Vamos vamos ao Diário de Coimbra. Um senhor é abordado, novamente, um senhor é e fica sem 12 mil euros. Fazendo-se passar pelo momento da judiciária, Burlão enganou o homem de 68 anos, dizendo-lhe que, que algumas notas iriam ser recolhidas. Exatamente a mesma do Diário de Aveiro. A manchete fotográfica vai para devoção ao sírio, não esmorece. Fé popular manifestou-se na perseguição que levou a Ribeira de Frades o sírio de Nossa Senhora da Nazaré. Do lado das manchetes mais pequenas, a manchete da Ucrânia é a mesma. Encontrado corpo a flutuar, junto a Porto de Pesca na Figueira. Uruguaio, Marício Moreira, vence o 83a volta a Portugal. Hermano Ferreira, orgulhoso após de maratona. Camila Cabelho bate recordes duas vezes no europeu. O orquestra vem a Coimbra celebrar a independência do Brasil. Aqui em cima, a Azaia prendeu 4 toneladas de polvo no valor de mais de 51, euros, 51 mil euros no distrito de Coimbra. Para terminar, vamos, ao, perdão, vamos às beiras. O Horto Municipal fornece mais de 90 mil flores por ano em Coimbra. Para ler na manchete fotográfica, aqui em cima a Asaia prende novamente a mais de 4 toneladas de polvo em Coimbra, um, um, um valor que se estima entre os 51.293 euros, anunciou a mesma fonte policial. E aqui embaixo, nestas manchetes mais. de um, mais, um, mais abaixo, Coimbra, Lojas da Baixa e IPSs da cidade mostram-se no fórum, Coimbra, Ribeira de Frados voltou a festejar o regresso do Sírio de Nossa Senhora da Nazaré, da Pampiosa da Zerra, sustentabilidade e solidariedade marcou o início das festas, Vila Nova de Poiar juntar artesanato e gastronomia com as festas religiosas foi um êxito. E natação, o Camila Rebelo bate recorde, mas fica fora da final. Tudo isto foi, neste momento, os jornais de hoje, como se pode ver. Os jornais que hoje estão nas bancas para serem lidos. Aqui as primeiras páginas destes jornais. Agora esqueci-me de pôr aqui. Hoje, nestes jornais, aqui. Hum, os jornais que se podem ler e comprar hoje portanto agora já tirei isto porque estava só mesmo para os um, para agora fazer isto dos jornais um, portanto foram estes os jornais portanto vamos ao nacional vamos então ao nacional vamos embora Claramente. As buscas foram retomadas para encontrar desaparecido na barragem de Montagril. As autoridades retomam hoje ao início da manhã as buscas para tentar encontrar um homem de 33 anos desaparecido deste sábado na barragem de Montagril no Conselho de Pontessor em Porto Alegre e formou hoje a Proteção Civil. Contactada pela agência Luz, a Fonte Comando Distrital de Operações de Socorro Codós, de, de Porto Alegre, explicou que as buscas foram reiniciadas às 7 da manhã por terra. Até por volta das 9h20, o Doge ainda não tinha indicação de, ter, de terem sido retomadas as buscas subaquáticas na barragem com mergulhadores dos bombeiros. Por enquanto, a operação mobiliza sete operacionais apoiados por três veículos. O alerta para esta situação foi dado aos bombeiros às 15 horas e 6 minutos de sábado. A filha deste homem uma menina de 5 anos ainda foi resgatada na barragem com vida, mas acabou por falecer. Fonte da Guarda Nacional Republicana disse que, de acordo com relatos de testemunhas, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha na Albufeira, numa zona perto do Parque de Campismo. A menina foi resgatada por água pelos populares e levada para a terra. Inconsciente e quando sujeita a manobras de reanimação, relatou na altura a fonte da Força de Segurança. Foi transportada para o Hospital de Ibrantes, já em Santarém, mas acabou por falecer no caminho. As buscas pelo pai da criança que desapareceu na água decorrem desde, de, no, desde o passado sábado. O sindicato não concorda nem discorda com força excessiva no bairro Alto, as imagens da detenção violenta de um homem negro no bairro Alto, em Lisboa, estão a suscitar reações mistas à atuação dos agentes. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, a ASPP, Paulo Santos, defendeu na, na passada segunda-feira que seja feita uma constatualização contratualiza, uma relativamente à, violência, à violenta detenção de um indivíduo no bairro Alto, em Lisboa, por dois agentes da Polícia de Segurança Pública, no passado hum, sábado. A entrevista à Cic Notícias. Paulo, Santo, como, Paulo Santos comentou eh, por considerar que as, que as imagens demonstram o quão complexo é ser polícia, demonstram a exigência, a complexidade e o risco de intervenções policiais. E por outro lado, o escrutínio a que a atuação policial e os polícias estão sujeitos, apesar de se afastar da atuação em causa, considerando que não concorda nem discorda. Com os colegas nesta situação específica, o dirigente sindical vincou que a avaliação pública está a ser feita com imagens do meio de contexto da intervenção e disse que é preciso conhecer o que deu origem a esta intervenção. Estamos com poucos dados para perceber o que acontece para aquele indivíduo não colaborar com os agentes de autoridade e estamos a mais uma vez escrutinados com parte da história e obviamente é demonstrativo e elucidativo que as intervenções policiais estão cada vez mais complexas, escrutinadas, arriscadas e mais sujeitas. É este tipo de avaliações, por vezes prematuras, salientou Paulo Santos. Dois idosos desalojados em incêndio numa habitação cercal no Alentejo. Dois idosos ficaram hoje desalojados na sequência de um incêndio que fragou na sua habitação na freguesia de cercal do Alentejo, no Conselho de Santiago do Cacém, em Setúbal, revela a Portação Civil e os Bombeiros. De acordo com o Comando Geral de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta foi dado às 16 horas e 37 minutos desta madrugada. Em declarações da Agência Lusa, o vereador com o Pelor da Proteção Civil, Albano Pereira, explicou que a habitação localizada em Valmanhas, junto à Estrada Nacional 120, Ficou inevitável, sendo necessário realizar o casal de idosos de 67 e 68 anos. O autarca garantiu que a Câmara, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, em conjunto com a Segurança Social, vão encontrar uma solução de realojamento para os desalojados. Uma técnica da Segurança Social vai hoje ao local avaliar a situação, sendo que a prioridade vai sempre para a família. Adiantou a casa. Está inevitável. Caso não exista a resposta de familiares mais próximos, entre a Câmara e a Segurança Social será encontrada uma solução para realizar ainda hoje este casal de idosos, referiu. O fogo, que entrou em fase de rescaldo cerca das 9 horas, mobilizou 14 operacionais, apoiados por 100 veículos, entre bombeiros voluntários e Guarda Nacional Republicana. O Ministro da Saúde ucraniano agradeceu o apoio português em vídeo. Na mensagem publicada pelo deputado Ricardo Batista Leite Liansko, vincou a cooperação de Portugal na integração europeia. O Ministro da Saúde da Ucrânia, Vítor Lishankov, agradeceu na segunda-feira o apoio enviado por Portugal ao sistema de saúde do seu país numa mensagem de vídeo publicada pelo deputado do Partido Social Democrata, Ricardo Batista Leite. Batista Led, além de deputado médico com especialização em saúde pública, e é uma das vozes mais prominentes do Partido Social-Democrata para o tema da saúde. Tendo ganho destaque durante a pandemia de Covid-19, recentemente o parlamentar esteve como voluntariado, como voluntariado nos hospitais de Lviv, na Ucrânia, durante duas semanas, tendo sido acolhido por Lishanko. Foi assim, foi assim através da sua conta que o ministro ucraniano vincou que neste momento difícil de guerra, quando o Estado terrorista Rússia destrói barbaramente cidades inteiras e com elas hospitais, escolas e edifícios residenciais, é uma honra para mim dirigir-me a vocês, àqueles que apoiam a Ucrânia e os ucranianos em todo o mundo. Peço perdão. Numa mensagem de cerca de dois minutos, o ministro da Saúde agradeceu... A Avingadamente ao povo de Portugal, país que já se tornou uma segunda pátria para tantos ucranianos, especificando nos agradecimentos do Parlamento e o Governo portugueses pelo apoio à Ucrânia e os nossos trabalhadores médicos que hoje se colocam em defesa da vida, tal como os nossos soldados que defendem a democracia mundial e a vida democrática na Europa. Cerca de 80 conselhos em risco máximo de incêndio. Cerca de 80 conselhos do interior norte e centro e alto alentejo estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera. De acordo com a informação disponível do site do IPMA, os conselhos em risco máximo pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto Alegre, Coimbra, Leiria, Viseu e Santarém. O IPMA colocou ainda em risco muito um elevado de, de incêndio. Mais de 120 municípios dos estados de Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria Lisboa, Santarém, Porto Alegre, Beja e Faro. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem 5 níveis, que vão de reduzido a máximo. E os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Para hoje, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma descida da temperatura máxima, em especial no interior e vento moderado a forte do litoral a oeste e em terras altas a partir da tarde. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius na Guarda e os 18 de Aveiro, Santarém, Lisboa e Faro e as máximas entre os 20 graus em Viana do Castelo e os 30 de Évora e de Faro. E para terminar, céu nublado e aguaceiros no norte e centro nos próximos dias. A temperatura registrará uma descida. As temperaturas irão descer nos próximos dias com a previsão de céu nublado e aguaceiros nas regiões norte e centro do país, segundo a informação disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Na terça-feira, a temperatura máxima, será de 33 graus em Évora, seguindo-se de Castelo Branco com 32 e a mais baixa 12 graus será nos distritos da Guarda e de Viseu. A previsão para terça-feira é de céu muito nublado, com períodos de chuva, bem como águaceiros fracos acompanhados de vento moderado, a forte e descida da de temperatura máxima. Em especial no interior. Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 30 graus Celsius em Castelo Branco e Faro e a mais baixa, 9 graus na Guarda. Também se espera períodos de céu muito nublado, principalmente no litoral, norte e centro, até o final da manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da manhã na região sul. Quanto à chuva, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Prevê ser fracos na região norte e no litoral centro, diminuindo a partir da tarde, assim como o vento fraco é moderado, advertindo para a possibilidade de novo ar matinal no norte e no centro do país. Vamos passar ao Mundial... Visita dos Estados Unidos da América a Taiwan foi uma prorrogação cuidadosamente planeada. A aventura americana de Taiwan não é apenas uma viagem de um político individual e irresponsável, mas parte de uma estratégia internacional inconsciente, afirmou o presidente russo Vladimir Putin. O presidente russo Vladimir Putin afirmou esta terça-feira, na 10ª Conferência de Insegurança Internacional de Moscovo, que a visita de Nancy Pelosi na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taiwan, foi uma provocação cuidadosamente planeada e um movimento liberado destinado a destabilizar a região. A uma aventura americana em Taiwan, não é apenas uma viagem de um político individual irresponsável, mas a parte de uma estratégia internacional consciente dos Estados Unidos da América é uma demonstração arrogante de respeito à soberania de outros países, sublinhou também citado pela agência Reuters. Nem se ainda que os Estados Unidos são tentados desviar a atenção atenção nos seus cidadãos de problemas sérios como a queda do nível de vida, no desemprego, na pobreza e na falta de indústrias estão a utilizar a Moscou e Pequim, que estão a defender o seu ponto de vista por fim referiu que os países ocidentais estão a procurar estender um sistema de semelhante à NATO para a região do Pacífico na Ásia as relações entre os Estados Unidos e a Rússia que lideram uma ofensiva militar na Ucrânia desde 24 de Fevereiro vivem um período de tensão sem precedentes Três bombeiros morrem em combate a incêndio em Marrocos. Três bombeiros marroquinos morreram e dois ficaram feridos com gravidade na segunda-feira, quando combatiam um incêndio florestal na cidade de Miki, na costa norte de Marrocos, anunciaram hoje as autoridades locais. As vítimas seguiam numa viatura que caiu numa ravina, as operações para tentar apagar o incêndio. Que deforgou no maciço florestal de Conequeque, Taifou, na segunda-feira, segundo a agência noticiosa espanhola F. As mesmas fontes disseram que os feridos foram transportados para um hospital em Tanja. O fogo destruiu até agora cerca de 90 hectares de, arba, de área arborizada e as equipas de emergência marroquinas em Marroquina estavam hoje de manhã a tentar impedir que avançasse pelas zonas habitadas. A polícia deteve quatro pessoas por suspeita de envolvimento neste incêndio florestal. Nas últimas semanas, cinco pessoas morreram em vários incêndios no norte de Marrocos, uns incêndios no norte do país do Maghrib. Destruíram quase 17 mil hectares de floresta e levaram a que fossem retiradas cerca de 2.300 famílias das zonas afetadas. Barrocos está -se a sofrer este ano a seca mais grave das últimas três décadas, com os reservatórios a apenas 28% da sua capacidade, segundo a F Um tiroteiro em Londres causou três feridos, onde ele está em estado grave. O incidente terá acontecido por volta das 19 horas em Brent, em Londres. Um jovem de 21 anos está neste momento em estado grave no hospital e outras duas pessoas ficaram feridas, depois de serem baleadas em Londres, na noite desta segunda-feira, segundo o jornal The Telegraph. O canal britânico Sky News avança ainda que as restantes vítimas são um adolescente de 17 anos e outro homem com cerca de 20 anos. Peço perdão. Que também ficaram feridas no incidente. O tiro ter acontecido por volta das 19 horas em Brent, na região norte de Londres. A polícia tem encontrado o rapaz de 17 anos com um ferimento causado por uma bala. Os outros homens estavam nas proximidades. Depois de encontrados pela polícia, os três jovens foram levados para o hospital, sendo que o jovem de 21 anos terá sofrido uma lesão debilitante. Já o outro homem está em estado grave, mas estável e os ferimentos do adolescente não são preocupantes. O incidente terá acontecido na rua Dog Lane, que está agora sobre investigação. O ministro russo diz que não precisam de usar armas nucleares na Ucrânia. Vamos à guerra na Ucrânia na emissão das 11. Sergei um, Souk referiu ainda que as operações, operações militares ucranianas estavam a ser planeadas pelos Estados Unidos. O ministro da defesa russo Sergei Souk Disse esta terça-feira durante um discurso na décima Conferência de Segurança Internacional de Moscovo que a Rússia não precisa de usar armas nucleares na Ucrânia. Referiu ainda citado pela agência Reuters que as operações militares ucranianas estão a ser pensadas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, sendo que a NATO aumentou o envio de tropas para a Europa Oriental e Central várias vezes, segundo sobre o tratado dos EUA New Start, Novo Começo. Tchuk afirma que as negociações para estender o acordo eram bilaterais e que a situação em torno do controlo de armas nucleares da Rússia e, da, o, e dos Estados Unidos não era fácil. Recorde-se que a Rússia informou na semana passada que o GEUA que suspendeu temporariamente as inspações no local das suas armas nucleares estratégicas. estas inspeções faziam parte do Tratado de Controlo de Armas, conhecido como New Start, em vigor desde fevereiro de 2011, segundo <coughs> a segunda tutela na altura citada pela British Broadcast Company, a BBC, as sanções dos Estados Unidos impostas à Rússia sobre a Ucrânia mudaram as condições entre os países, sendo necessário suspender no último ano a redução de armas de renascente peço perdão peço desculpa, aliás, de acordo de redução de armas renascente entre os antigos rivais da Guerra Fria. Ok, vamos continuar. Teve aqui um problema que teve de ser resolvido. Restos mortais encontrados em Mala, comprada em Leilão, na Nova Zelândia. Os restos mortais poderão pertencer a mais do que uma pessoa foram encontrados restos mortais dentro de uma mala adquirida num leilão de um bloco abandonado num armazém de Auckland, na Nova Zelândia. Segundo as autoridades que estão a investigar o caso, os restos mortais poderão pertencer a mais do que uma pessoa, diz o New Zealand Herald. A mala foi vendida a uma família de Mauina na semana passada. A família contactou as autoridades no dia 11 de Agosto, depois de receber o conteúdo da unidade abandonada em casa. A polícia neulanesa, lançou uma investigação acreditando que a família não está envolvida no caso. De acordo com o detetivo Trofaul uh, Vaimene Value, a prioridade é identificar a vítima ou vítimas, apelando à responsabilidade da imprensa para noticiar as informações fidedignas, agradecendo contudo o interesse público pelo caso. Os vizinhos da família revelaram o um jornal Stuff, que acaso emitiam um cheiro horrível antes da chegada das autoridades. Soube logo do que se tratava, disse um vizinho que terá de trabalhar no crematório local, reconhecendo o odor. Para terminar... Turquia informa que mais 5 navios de cereais deixaram a Ucrânia. Além destes 5 que partiram, mais 4 navios que terão sido inspecionados ainda hoje. Mais 5 navios deixaram os portos ucranianos com milho e trigo, três de seramo e dois de Priyev, com o, com o acordo de exportação de seriagem mediado pela ONU, anunciou, su, anunciou, uh, um, segundo anunciou o Ministro da Defesa da Turquia esta terça-feira. A tutela citada pela agência Reuters acrescenta ainda que mais quatro navios com sessão à Ucrânia serão inspecionados, ainda hoje pelo centro de coordenação conjunta criada pela Rússia, Turquia, e Ucrânia e as Nações Unidas em Istambul. Um dos navios que partiu esta manhã foi o Brave Commander, que carregava a primeira carga de ajuda alimentar humanitária com China-África da Ucrânia desde o início da invasão russa. Recordo-se que, que o primeiro navio comercial partiu do dia 1 de agosto com mais de 15 mil navios, e mais de 15 aviões no total disseram a Ucrânia desde a entrada em vigor do Acordo, segundo as autoridades ucranianas mas nenhuma carga humanitária dono ainda um, ainda tinha saído até agora. Vamos fazer uma curta pausa, voltamos já. Pela floresta. Pela terra. E por quem vive delas. Por quem limpa, quem alerta e quem se distrai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 Vamos continuar Vamos continuar agora a emissão das 11 Vamos ao desporto Mas primeiro vamos fazer um ponto de situação Vamos fazer um ponto de situação Nos incêndios em Portugal Vamos até o incêndio de Covilhã No incêndio de Cantar o Galo, Cantar Galo. Informamos neste momento que há 1103 operacionais, apoiados por 331 viaturas e 12 meios aéreos. Este incêndio que já esteve em fase de resolução. Este incêndio, aliás, que já esteve em fase de resolução cerca de 3 vezes. Em conclusão e em, vigi e em vigilância. Estas que já foram. O um incêndio que já foi dado como dominado, mas neste momento. Uh, de umidade e vigilância, resolução e em conclusão, mas neste momento que está em curso novamente e está a ganhar novamente uma grande. Uh, uma grande está a ganhar novamente terreno. Neste momento estão 4 helicópteros de combate e 8 aviões de. Um, pagar, uh, 8, 8 aviões também de combate, uh, o que formaliza os 12 meios aéreos e um meio de coordenação. Neste momento. Uh, um, Neste momento estão, como dissemos, com os dados neste momento atualizados, acabaram de ser atualizados 1.120 uh, uh, operacionais apoiados por 335 viaturas e 12 meios aéreos. Estes foram dados atualizados neste momento, neste momento estão a ser atualizados ao minuto. Portanto, vamos assim mesmo para o Mundial. Vamos então, vamos então continuar... Neste momento estão a atualizar novamente dados, não consigo muito bem mexer. Já está. Vamos, nova, vamos neste momento a, ao desporto. Não sei, já tem. Vamos ao desporto. Vamos ao desporto e vamos, ir, vamos à Liga Portugal Bwin. Vamos ver qual é neste momento as classificações da Liga Portugal Bwin. Esta aqui é a Liga um, 2020, 2022, 2023 Vamos às classificações às classificações, um, ai, classificações uh, da Liga Portugal BWIN e neste momento está em primeiro lugar o Fotóculo de Porto, em segundo o Benfica, terceiro Boa Vista, em quarto o Vitória de Guimarães e em quinto o Sporting Clube de Portugal. Nos últimos lugares, do 15 para baixo, está Passos de Ferreira, Rio Ave Marítimo e em último está o Famalicão. Neste momento é esta a Liga Portugal b que temos e que será esta que iremos chegar em todas as emissões das 11h. Uh, respectivamente vamos então mesmo uh, vamos deixar agora o Desporto de e a Liga Portugal de Win esta aqui é um, um separador uh, para só vermos as classificações vamos então agora um, mesmo ao Desporto de Jesus sobre CR7. Sobre CR7 são amigos e alemães. Ele não quer vir para o Fenerbahçe. Treinador português descarta contra a contrataçada jogador do Manchester United. Os rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, neste mercado de transferência e tens crescido de forma exponencial nos últimos dias, e já chegaram, inclusive, à Turquia. Após a goleada do Fenerbahçe, diante do Klambazan, por 100-0, os jornalistas turcos questionaram a Jorge Jesus sobre a possível contratação de Cristiano Ronaldo para o clube que dirige Jorge Jesus ao seu estilo riu-se da questão, mas não tem dúvidas sobre o futuro do capitão da equipa das Quinas. Quanto ao Ronaldo somos amigos, mas ele tem outras ambições, tem outras ideias. Que não se coloca a vir jogar para um país onde não considera o top 5 da Europa. Ele não toma essas decisões. Ainda não sei se vai continuar do Manchester United, mas para o Fenerbahçe não vem, de certeza. Não é que eu não queira, que ele não quer, mas eu não me importava, atirou o treinador português. Ricardo Horta avança com queixa na Federação Internacional. O Internacional Português se força a saída para o Benfica e queixa-se do Málaga, clube que já representou e os seus fundos que reclamam da percentagem do seu passe. O jornal A Bola revela e adianta esta terça-feira que o avançado Ricardo Horta pretende apresentar uma queixa na Federação Internacional de Futebol. A FIFA, isto numa altura em que se gerou um impasse no negócio, ter em vista a mudança para o Sport Lisboa e Benfica. A mesma publicação garante que ainda o jogador do Sporting de Braga está a forçar a saída para a luz e perdeu a paciência com a demora que tem vindo a ser registada. Neste sentido, o Horta vai avançar com uma queixa na FIFA contra o Malga. Clube que já representou e os seus fundos que reclamam ter percentagem do seu passe por entender que estas estão a impedir a conclusão de um negócio que já está acordado entre Benfica, Sporting de Braga e o jogador. A ideia do internacional português dos seus e dos seus empresários é pressionar as duas partes que para que desbloqueiem a situação que já está encaminhada ao caso do negócio e não se confirme, avançar com pedido de uma indenização a quem queja impedir a transferência que se efetiva. Ricardo Horta, recorde já tem muitos os termos pessoais acrescentados com o Benfica. Os encarnados também já fecharam um acordo com o Sporting de Praga e prevê o pagamento de 15 milhões de euros pelo Internacional Português à assistência de Dias. Inês Henriques, nona, nos 35 km de marcha, Vitória de Oliveira Vitória Oliveira desistiu. Inês Henriques classificou hoje no nono lugar da prova de 35 km de marcha, nos Europeus de Atletismo, no qual andou longo tempo em quinta, e viu a sua colega Vitória Oliveira a desistir. Inês Henriques teve um desempenho exemplar até aos 25 km, altura em que parecia seguir confortável em quinta, a terceira a, um, a 3.14 da grega Ant, um, um, Antigroni uh, Nisporti que agarrou o comando aos 18 km e nunca mais o largou. A portuguesa começou por aí a perder fulgor aos 28 km já era a oitava, a 5,19 minutos, caindo ainda mais um lugar para terminar em 2,534 a 11,35 do ouro. Foi com a bandeira da Grécia aos ombros e um enorme sorriso de 38 anos. Cumpriu as últimas centenas de metros da prova, concluindo em 2 horas 47 minutos e 0 segundos. Batendo espanhol a espanhola Raquel Gonçalves por 2 minutos e 1 segundo e a húngara Victoria Mardese se fixou um novo recorde pessoal em 2'59. Há 3 semanas, semanas em Inês Henriques tinha sido 13ª nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, com 251 A portuguesa de 42, 42 anos foi campeã mundial na primeira e única vez que houve 50km de paraboleja mundiais de atletismo em Londres de 2000 e, em Londres, é, em 2017. Para terminar, Otávio deverá regressar à titularidade diante do Sporting. O Internacional Português cumpriu castigo nos dois primeiros jogos oficiais da temporada. Saiu do banco de suplentes da Vitória diante ao Vizela, mas teve de ser escolhido por concessão para ocupar o Onze do Clássico de sábado. A presença de Otávio deverá ser uma das novidades do Onze inicial. Rescaldado por Sérgio Conceição para a recessão de sábado ao Sporting Após ter cumprido dois jogos de castigo Nos primeiros compromissos oficiais da época Diante de Tondeli e Marítimo O Internacional Português iniciou no banco de suplentes A deslocação ao terreno do Vizela Mas Sérgio Conceição acabou por colocá-lo em campo Nos, segundos, nos 45 segundos Entrada em campo do médio luso-brasileiro Permitiu que os portugueses ganhassem algum equilíbrio que não tivessem na primeira parte de Vizela Dando que o encontro contra os Verdes e Brancos deverá ser mais duro É esperado que o Otávio seja lançado entre os onze titulares Vamos neste momento a uma notícia de última hora que nos chega neste momento Uma notícia de última hora que nos chega neste momento aqui. peço lhe desculpa por isto Ensino que o primeiro alerta foi dado na madrugada dia 6 atingiu os municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda. Segundo a mesma fonte. O combate às chamas encontram-se neste momento com dados ainda agora atualizados como puderam ver antes de irmos para o desporto foram dados atualizados. Neste momento já se encontram 1140 operacionais apoiados por 327 viaturas e 13 meios aéreos. Na segunda-feira foi adicionado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil da Guarda devido aos incêndios que ameaçam as populações do território do Conselho. Um, foi ativado pela proteção civil o, um, o estado de prontidão número 5. Um, este agora que são números mais atualizados do incêndio que está a lavrar na Serra da Estrela. Uma notícia que claramente vamos continuar a abordar nas emissões das 11. Nas próximas emissões das 11 porque não há forma deste incêndio dar tréguas. Vamos para terminar ao regional. Vamos ao original e agora vou ter de colocar, vou ter de pôr isto, peço desculpa, vou ter de pôr isto, Eu peço imensa desculpa. Milhada homem de 86 anos, uh, vamos pegar notícia e vamos aprofundá-la agora do original como é aqui perto. Milhada homem de 86 anos foi burlado em 12 mil euros em Ventosa do bairro. Um senhor de 86 anos, residente na, tra na Travessa da Alegria, inventosa do bairro, no Conselho da Amelhada, foi, brilhado, foi burlado em cerca de 12 mil euros uh, na manhã da passada quinta-feira. A situação preocupa as autoridades que não cansam de alertar nestas situações que as pessoas não abram a porta a estranhos e que não acreditem na informação de que as notas sejam de valor que tenham sido trocadas. Eram cerca das 10h30 do passado dia 11, quando um carro estacionou junto à habitação de Avelino Lopes, em Matozo do Bairro. Bateram à porta e o vim à rua. Depois, de um senhor disse que precisava de uma informação, começou a mostrar umas notas de 10, 20 e 50 euros. A dizer que iam desaparecer, recordou -se o senhor, garantindo que lhe disse que não queria saber nada disso. Mas o homem insistiu. Somos da Polícia Judiciária e temos de saber que se assim, as notas... Uh, temos de saber as notas que tem, não só as suas, mas toda a gente, porque têm de ser recolhidas Há de ver quantas notas tem, continuou uh, levando Adelino Lopes a entrar dentro da casa Episódio que aconteceu por duas vezes enquanto falavam O homem, segundo a descrição do burlado, era alto, tinha cerca de 50 anos Acompanhá-lo estava outra pessoa, não sabendo se era homem ou mulher, que alegadamente conduziam um Opel Astra de cor verde. Confuso com o que se estava a acontecer, Avelino Lopes voltou a entrar em casa pela terceira vez, afirmando desconhecer quantas notas tinha em casa. Dirigi-me ao quarto e comecei a mexer no casaco, não percebendo que o homem tinha também entrado. Quando me virei, deparo-me com ele a perguntar-me se era ali que ele tinha dinheiro. Conta, emocionado, Avelino Lopes, recordando que ao mesmo tempo lhe tirava o dinheiro do casaco. O homem foi à cómoda, colocou tudo o que lá estava, cerca de 12 mil euros em notas, do lado direito do bolso das calças, as poupanças de toda uma vida foram embora, lamentou. A Universidade de Aveiro está entre as mil melhores universidades do mundo. A Universidade da Aveira é uma das seis universidades portuguesas, incluídas entre as 1000 melhores do mundo, segundo o ranking de Xangai ontem é publicado. Com a Universidade de Domingo, a UA está situada entre as 400 e as 500 melhores. A Universidade de Lisboa e a sua congênero do Porto são as melhores do nosso país, classificando-se na posição de 201 e no lugar 300, respectivamente. A Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Coimbra, situam-se entre as 500 e as 600 melhores no topo da lista. Harvard está cada vez à frente da também norte-americana de Stanford. Este ano, outra universidade norte-americana, o Massachusetts Institute of Technology, o MIT. O conhecido MIT ficou em terceiro lugar no pódio, neglando a britânica Cambridge para quarto lugar. A ação da Universidade de Aveiro já tem respostas contra a crise climática. Quando o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, descreve no seu plano de ação 2022-2026, a, a partir de 2022 todas as aquisições que a UAS propuser a fazer passarão a ser sistematicamente avaliadas, tendo como referência para além dos critérios habituais, critérios tão, que são tão importantes para o processo de mudança como a possível descoberta de uma nova fonte de energia, é porque... Há uma emergência climática que entrou definitivamente no dia-a-dia e nos -dia comportamentos até Resumindo, diz que o futuro depende do nosso sucesso no combate às alterações climáticas e aponta para o nível de preparação da UA, sendo que em 1976 criou o primeiro curso de Engenharia do Ambiente no país. Os laboratórios associados em 78 ao Departamento de Ambiente e Ordenamento. Para terminar o regional, o Museu de Caramulo certifica veículos clássicos em Aveiro. Nos próximos dias, no próximo dia 27 e 17 de setembro, 22 de outubro e 19 de novembro e 3 de dezembro, são datas para certificações técnicas de veículos clássicos em Aveiro. Os proprietários de veículos interessados podem fazer a sua manutenção marcação online. Pelo endereço que está, um, que está disponível no site do museu, ou pelos telefones 234-232-861-270 ou 910, 910 931 915 Foi esta a emissão das 11 de hoje. Foi esta a emissão das 11 de hoje. Continuação de um bom dia. E esperamos ver. Uh, esperamos uh, vivamente... Voltar aqui à emissão das 11 Lembre-se amanhã À emissão das 11 Continuação de um bom dia E até amanhã Fique bem com a Digital Plus E escolha sempre a melhor informação Até amanhã Até dia 17 do 8 Até lá <música>